A gente entrevistou o José Ricardo, CEO da Lead China. É um profissional com extrema experiência e conhecimento sobre esse mercado. Conhece a fundo o modelo de relacionamento, o modus operandi nas relações comerciais, as características, os protocolos. Ele trabalha essa consultoria no apoio às empresas que estão buscando essa entrada no mercado internacional. Falar de negócio com o empresariado chinês, independentemente da inovação, é falar um pouco sobre o quê? Sobre o aculturamento. A gente precisa entender um pouco a cultura de negócio peculiar chinesa e a cultura chinesa. O que vale dizer aqui hoje para vocês que estão interessados em fazer negócio com a China, principalmente nesse novo mundo de startups, é dizer que o próprio governo chinês, com a introdução desse 13 terceiro plano quinquenal de 2016 a 2021. A pegada hoje do governo chinês é o que? Compartilhamento, inovação e investimento em inbound investment, investimento para dentro do país. Né? É, vale dizer que o, o Xi Jinping, no 19 nono congresso, em outubro de 2017, ele repetiu a palavra inovação mais de 100 vezes naquele discurso longo que ele teve por duas horas e meia. Né? Isso demonstra o que? A importância do investimento chinês nesse campo. Hoje nós temos aí um mercado com 160 unicórnios, aquelas empresas que valem mais de 1 um bi né, de dólares no mercado. Esses unicórnios eles estão sendo fabricados a galope. Hoje você tem vários centros de inovação pela China. Tudo que a gente fala hoje de China é o que É aplicado com a tecnologia da informação e também a inteligência artificial. Né? Se a gente aliar a inteligência artificial robótica, a gente vai entender o porquê o governo chinês tem uma meta de até 2030 ser o líder em inteligência artificial no mundo. Se você entra no aeroporto hoje em dia, e quando eu falo entrar no aeroporto lá na China, não só Pequim, Shanghai, Shenzhen, né, são grandes cidades, qualquer cidade pequena, por exemplo, como eu fui agora é, em Yinchuan, né, uma cidade muito afastada, para o lado oeste da China, você tem um reconhecimento facial. Então você passa por totens dentro do aeroporto, a máquina lê o seu rosto, faz o reconhecimento e na tela vai aparecer o seu nome, o voo e o horário de ingresso lá no balcão para você ingressar na, na aeronave. Então hoje você tem a aplicabilidade, né, a funcionalidade da tecnologia no dia a dia. Hoje o chinês está incorporando essa tecnologia que ainda não chegou aqui para a gente. Um grande exemplo disso também são os pagamentos através do Alipay através do WeChat, né? em que a pessoa saca o celular, ela tem cadastrado o um cartão de crédito dentro dessas modalidades né? e ela só passa o QR Code, né? que é o código QR para fazer o pagamento. Então há chineses hoje que sequer usam mais carteiras. Né? Então isso é aplicação da tecnologia no dia a dia. É muito importante a gente também dizer que no caso é, da inovação, Há algumas regiões na China que têm incentivado, dependendo do seu business plan, do seu modelo de negócio, a China tem incentivado criar clusters, né, que são é, hubs, são centros de inovação. Então, eles conseguem oferecer para aquele estrangeiro que tem um plano de negócio muito interessante na área de inovação de startups, fazer o quê? Constituir e desenvolver o seu modelo lá naquela região, sem pagar um aluguel por X tempo e recebendo vários benefícios do governo chinês, dentre eles a facilidade do visto e a permanência no território chinês para conviver com, com a comunidade de inovação né, no, no segmento específico e determinado do mercado. Hoje a gente é, vivencia né, é, todo esse crescimento e a gente se impressiona cada vez que, que você volta para a China. Né? Você pode ter ido à China num mês e no mês seguinte, né, visitando aquele me aquela mesma região, você consegue perceber a mudança, a transformação radical, né? aquela disrupção criativa né? ou a destruição criativa. Isso é, a gente está acompanhando no dia a dia chinês e é um mercado inspirador para aquele é, empresário, aquele empreendedor, que quer estabelecer a sua startup, que tem interesse em desenvolver algo relacionado à inovação, vocês estão num ambiente cada vez mais propício para desenvolver isso.